Olá, sejam bem-vindos a mais um quadro de Será Este Meu Curso? Hoje nós temos um, um participante que fez um curso, formou um curso exclusivamente de exatas. O curso de hoje será Ciência da Computação e o formado será o Thaleson. Então, bora lá! Thaleson, quem é você? Eu sou o Thaleson, eu sou graduado em bacharelado em ciência da computação eu trabalho com o desenvolvimento de sistemas web, então a gente tem vários tipos de clientes e acaba trabalhando com sistemas de vários enfoques. Thaleson, o que, que é a ciência da computação? As pessoas, inclusive, costumam brincar que a computação surgiu para resolver problemas que não existiam antes, não é exatamente assim. A computação... É uma ciência que se foca em resolver problemas, geralmente de comunicação, de transporte e coisas do tipo, é, de forma, é, com modelos matemáticos e computacionais e através de sistemas. Itálson, o que, que te motivou na época a cursar a ciência da computação? Então, como a maioria, imagino eu, que aconteça com as pessoas que escolhem o curso, eu gostava muito de jogos na época... E senti a necessidade de criar um jogo meu, de, com a própria história e coisas do tipo. Então eu procurei algumas ferramentas que existiam na época, mas eu senti que aquilo não era o suficiente. Faltava liberdade para eu colocar o que eu queria dentro dos jogos. E aí eu comecei a procurar linguagem de programação e acabei gostando mais de programação em si do que do desenvolvimento de jogos. Talisson, qual é o perfil de aluno que cursa Ciência da Computação? Os alunos que já, é, são bem sucedidos em ciência da computação geralmente são aqueles que gostam de inovar, de criar soluções para coisas, geralmente verem problemas do dia a dia, talvez no próprio dia a dia e, e encontrar soluções é, automáticas, computacionais para aqueles problemas. Ah, muito bom. A sua visão em relação ao curso antes de você ingressar e hoje formado, ela mudou? Eu tenho que falar que mudou um pouco, não totalmente e nem para ruim nem para bom. É, ela acabou mostrando que a computação tem, tinha mais áreas do que eu achava que tinha Tem realmente muita matemática, que era uma coisa que muita gente não sabe Acha que computação é só focada em computadores mesmo E a computação, uma coisa que aconteceu comigo É igual o que acontece quando você descobre, por exemplo, um truque de mágica Algumas coisas meio que perdem a magia porque você descobre como é feito Principalmente quando se trata de inteligência artificial e coisas do tipo Mas não mudou para um, um lado ruim ah, sim, ótimo. E como é que eu sei que ciência da computação é o curso para a minha vida? Uma coisa importante é você saber é, o que você vai, vai realmente aprender durante o curso e se você está realmente disposto a correr atrás daquilo. Dá uma olhada no, na grade curricular do curso, geralmente tá onde você vai, pretende cursar, ver se você tem aptidão... É, para procurar é, para estudar aquilo, e caso você não tiver aptidão, se você está disposto a realmente se esforçar a aprender aquilo. Bom, eu gostei dessa resposta, hein? Muito boa, muito boa. E qual é a dica que você dá para quem está nos assistindo agora ali atrás da telinha em relação ao curso? Olha, se você realmente se identificou com o curso, você está disposto a correr atrás? Vale muito a pena. Você vai ver que é muito gratificante encontrar soluções para problemas e ver funcionando depois. É, o mercado de trabalho ele é bastante concorrido, mas também é muito bom, tem muita vaga. E tem muitas áreas que você pode seguir, o que é uma coisa importante, mas também é difícil na hora de escolher. Tem muita gente que ainda não sabe qual área seguir quando já está chegando no fim da, da faculdade. Mas é uma coisa que vale muito a pena e caso você vê que você acha que você tem o um perfil, corra atrás porque vai valer a pena. É isso aí. Então a gente termina mais um quadro agora, entrevistando o entrevistado dessa vez foi o Thaleson. Espero que a nossa entrevista tenha sido esclarecedora para a sua escolha e o seu curso. Então Thaleson, muito obrigado. Bernardo, obrigado pelo convite.